Pessoal. Eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio mostrar pra vocês assim: tem gente que a gente quer ser amigo de verdade. A gente veio trazer personagens para a gente construir uma amizade verdadeira e sincera. Ok, amanhã é o dia do amigo Assim, particularmente eu considero, porque tem vários, vários dias, né? Vários tem dias um, é um, um Ninguém um dia, dar o um mas o certo, dia. na verdade Mas amanhã é o aniversário de uma grande amiga minha Eu considero um bom dia para a comemorada do oh, aniversário uh -huh. dia do amigo para aniversário uh -huh. dela, é. entendeu? Porque, Agora, sinceramente, se tu, se tu não me der bolo, viu? É, Lila, bolo para todo mundo, viu? Eu quero bolo Primeiro personagem, eu acho que muita gente vai concordar comigo Amizade sincera, real A oficial ah, é. Gente, Hermione, pra mim, sério. Eu acho que dispensa qualquer justificativa, porque todo mundo quer ser amigo da Hermione. Quer é dizer que não quer ser ela, ok? É quando, é, quando não quer ser ela, quer ser amigo dela, pra, pelo menos pra ver se... Dá uma estragadinha assim. O okay. é Melhor pessoa, Hermione. Por quê? Só isso mesmo. O meu primeiro amigo sincero, de verdade. É o Simon dos Instrumentos Mortais. Eu peguei esse primeiro livro. Apesar dele. Ele, é um amigo legal pra Claire aqui. Não é o personagem que tem destaque. Mas eu sei que mais pra frente da série ele vai virar uma pessoa que as pessoas amam muito. Que as pessoas realmente se apegam. Então eu acho que ele seria um bom amigo. Porque ele já dá indícios disso no primeiro livro. O nosso segundo amigo foi um consenso. A gente né, decidiu que Astrid Jones seria uma amiga maravilhosa pra se ter. Boa amiga boa. Melhor amiga. Inclusive, a gente, né, aproveitando, tem vídeo falando sobre essa pessoa maravilhosa e sobre o livro e o que a gente achou, então é só clicar aqui no card ou na descrição e ver o que a gente achou dessa pessoa maravilhosa então o segundo livro é minha queridíssima Emma Corrigan vou, vou só situar vocês, Emma Corrigan é uma pessoa meio atrapalhada Ela está no avião, ela acha que o avião vai cair, se desespera contra todos os podres da vida dela um desconhecido E esse desconhecido não é nada mais nada menos do que o dono da empresa que ela trabalha. Daí vocês tiram. Eu tenho duas amigas. Beijo Dani e beijo Daísa. Que certamente fariam isso. Então, certamente é uma pessoa que eu iria me divertir muito e fazer uma amizade sincera. Porque, como não gostar dessa pessoa que faz uma coisa dessa? Não tem como, é, porque eu iria eu achar maravilhoso, eu iria rir muito com essa pessoa. Outro, <risos> coitado, okay. E a próxima personagem pra se construir uma amizade sincera é Laila, de Os Bons Segredos. Essa pessoa é uma pessoa assim. Amiga de verdade Tem suas coisinhas e suas manias Aquela, Aquele amigo que você acha meio estranho Mas no fundo das contas é um amigo de verdade Sabe? que Tem algumas manias que você fica Pelo amor de Deus, por que você tá fazendo isso? Mas que no fim das contas com suas atitudes mostra O valor da amizade à Você identificou? É Foi, me decepcionou <risos> Ela é uma ketchup, eu também. O okay. quê? O meu quarto personagem é Cap. É o melhor senhorzinho, pô. Sabe aquele senhorzinho que você quer guardar no bolso? Ele é a melhor pessoa porque é um senhor sábio, ele é um senhor calmo, ele é um senhor que fala... Eu acho que ele poderia me repreender em alguns momentos. Poderia, mas era pro meu bem. Era pro meu bem, mas eu queria uma amizade com ele porque é a melhor pessoa, pô, melhor é pessoa. pessoa. A próxima pessoa com quem eu tenho maior vontade de fazer uma amizade sincera é Lécio do livro Interlúdio pelo amor de Deus, essa é a melhor pessoa sério você, assim, quem vê de fora que não conhece, acharia uma coisa estranha né, porque é uma pessoa que chama a atenção, é uma pessoa que, né, que a, que a sociedade tem um preconceito mas é uma pessoa que é amiga de verdade, com todas as letras em caixa alta vocês não tem noção, de, eu tô me arrepiando aqui só de falar e lembrar desse livro do quão Leste é especial para todos. Eu ia botar ele também, mas ia ficar muito igual. Aí, mas, sério. Aí, é, apesar de ficar só pra mim. <risos> okay. Eu posso também. Oh. Tá. Okay. <risos> e Minha outra personagem vai ser. Ela tem vários nomes nesse livro. Ao longo da história a pessoa vai entendendo. Porque Mais Smacklin é a protagonista de O que Aconteceu com a Deus. E, gente, na verdade, eu trouxe pra ilustrar todos os personagens realistas, irônicos e sagazes, e joviais, okay. <risos> que eu sempre me identifico porque eu me vejo pessoas. Porque enfim, né? A vida é uma grande piada, não é mesmo? Gente, eu super seria amiga dela, de verdade, porque eu super concordo com várias coisas. A última personagem que eu achei que merece uma amizade sincera é Calma. Não é a protagonista porque ela é bem chata. Não queria ter amizade com ela, que mas é Nilima. Nilima é a ajudante do Sr. Cadão, que ajuda, né, que é o seu personagem principal a resolver as coisas que ela tem que resolver. E Nilima é uma pessoa prestativa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa organizada, uma pessoa esforçada, uma pessoa jovial, que jo... Usando a mesma palavra. Tá vendo? Ó, leão, inclusive, é tão bom. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os personagens que a gente achou que valem realmente ter uma amizade sincera, né, que vale ter uma amizade de verdade pra se levar ao longo dos anos. Aqui embaixo, no box de descrição, tem um link da gente da Amazon, onde esses livros podem ser e vão ajudar bastante a gente Deixa aqui nos comentários, porque assim, todo mundo tem isso, né? Tem querer Sim. ser amigo e a tal, de se apaixonar e cal... Enfim, deixa aqui nos comentários os seus amigos Quem você faria amizade sincera? Inclusive, se vocês fariam amizade, se vocês já lerem esses livros Com essas pessoas maravilhosas e amáveis e amigas <risos> Red. O senhorzinho daqui é Cap. Ai meu Deus, achei. Eu... Sabe com quem eu, eu confundi? Eu confundi, eu confundi com, com um guarda que a gente conheceu na Disney porque era o é Red. Que era é o senhorzinho também. É doido, é Cap Tudo é bem, Cap. Deus. Vamos lá, de novo.